TVC minuar direto da décima edição da Oi Week aqui em São Paulo. Nesse evento de dimensões internacionais, pesquisadores, startups e grandes empresas fazem muitas conexões. E o que será que os mineiros procuram neste evento? Bora entender? Assiste aí. O objetivo principalmente é fazer network, né? então é conversar com o máximo de executivos possíveis. A gente trabalha com comunicação, então é marketing. Toda empresa precisa de marketing, então na verdade a gente consegue conversar com todo mundo. Desde as empresas da área de saúde, da área de tecnologia, a educação, né? alimentação, entre outros. Então o que a gente está fazendo realmente é tentar conversar com o máximo de executivos possíveis. O nosso objetivo é tentar atrair o maior número de empresas possíveis para o ciclo de inovação aberto do Hub, que vai começar agora no final de abril em Belo Horizonte. E um evento é um evento que reúne empresas que têm um interesse nesse assunto. Então, a gente está tanto vindo para poder conhecer um pouco mais sobre esse formato de evento, quanto para poder fazer relacionamento com empresas que possam ter interesse em ir para Belo Horizonte acessar o ecossistema mineiro de inovação. Para nós, a Uiwiki tem sido uma, uma primeira experiência, né? Nós viemos uh, interessados em novas prospecções, aqui tem sido bastante interessante uh, em termos de participação de grandes empresas, então, para nós estamos procurando leads e também há bons investidores, que tem é, interessantes oportunidades aqui, estamos fazendo nosso, as nossas conversinhas aqui com o pessoal. Conectar com empresas, conhecer mais gente, trazer ideias diferentes para dentro do CID e conhecer também os empreendedores, divulgar o programa que o edital está aberto agora para quem vai tá rodar. Eu vim de Patos de Minas, já tem um ano que eu estou em BH no FIENG Lab, Programa de Aceleração, e eu vim para cá principalmente por causa das conexões, né, que a gente consegue muita conexão, de valor, investidores empresas que têm aí uma porta aberta para a inovação alimentar a rede de contato né? eu vejo isso com, com um valor assim, muito grande, então vale a pena o esforço e isso é legal pra gente o que essa mig busca na verdade é expandir um pouco o portfólio dela de pesquisa desenvolvimento e inovação, trazendo o ecossistema de startups para essa nova dinâmica de trabalho, buscando soluções para os problemas que a gente possui na casa e procurando inovar também em plataformas e em soluções que nem mesmo talvez a gente esteja enxergando que talvez esse ecossistema de startup pode ser capaz de oferecer. Então são soluções mais ágeis, mais dinâmicas, até de custo mais baixo, né? E com uma turma que está antenada aí com o que há de mais moderno, mais dinâmico no, no, no setor de tecnologia. E a gente espera sair daqui com um conjunto de contatos e formação de uma rede junto a essas startups para, na sequência, levá-los para o nosso edital lá de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente deve abrir em breve, e trazer esse público para tentar buscar buscar soluções para os problemas que a gente vai colocar. A Biominas está com um projeto de mapeamento de startups em conjunto com a Apex Brasil e com a BKIF, para mapear startups de várias áreas, como saúde humana, saúde animal, para entender se elas têm potencial para internacionalização ou algum tipo de captação de investimento internacional. Então a gente veio aqui fazer o, o, o mapeamento dessas startups por meio, por meio de um formulário que a gente está divulgando pelo nosso blog, dentro do site da Biominas Brasil, mapeamento de inovação. A gente vai conversar com essas empresas para tentar entender melhor é qualquer momento, pedir para elas todas se cadastrarem para fazer esse mapeamento e as que têm, sim, um potencial para internacionalização serem contatadas pela Apex para gerar esse relacionamento, e etc. Isso aqui a gente consegue fazer networking que a gente demoraria dois anos para fazer, né? Imagina você colocar as, todas as grandes empresas aqui dentro para você conversar com uma Coca-Cola da vida, com uma Natura e você chegar com a mochila na costa e bater na porta, muitas vezes você vai demorar, tipo assim, dois, três anos para conseguir, de fato, chegar na pessoa que toma decisão e essas pessoas estão aqui. Então, isso é fantástico para qualquer empresa. Obviamente que tem que ter um nível de maturidade grande, né? Ou simplesmente você vai só conversar e receber um feedback. Mas quando você está com o objetivo de fechar negócio, você já tem que ter uma maturidade para realmente apresentar uma solução que vai causar um grande impacto nessa nessa corporação, né? Eu saí daqui com algumas conexões muito boas de investidores, a empresas, clientes, parceiros, startups que podem complementar o serviço que a gente oferece. Então, para mim assim, o dia foi muito produtivo. E é isso aí. Os Mineiros trabalharam forte para conseguir boas negociações e justificar a força do ecossistema de Minas Gerais. Até a próxima.